Olá, bom dia. Eu sou o Marcos do canal do YouTube Cientonauta E hoje eu queria falar com vocês sobre uma pergunta que um inscrito me fez. Ele fez uma pergunta muito interessante, mas é muito recorrente no meio de terraplanistas. E eu esperei, eu respondi ele educadamente, né? Esperei a resposta dele e ele veio como vent target. Depois que eu fiz que eu respondi a ele, ele veio como vent target, ou seja, mudou de assunto. E começou a citar trechos da Bíblia. Né? Você já leu esse trecho? Você já leu esse trecho? Eu não vou dizer aqui qual foi o nome da pessoa. Porque a pessoa não tem nem canal. É um, Na, na verdade, com certeza, é um fake. É né? uma conta fake. Só para ser um troll. Só para tentar me chamar para a Terra Plana. Ou para me sacanear mesmo. Então, eu vou explicar para vocês aqui a resposta que eu dei para ele. De uma forma técnica. De uma forma... É, para acabar de uma vez por todas com essa pergunta que é muito recorrente. Inclusive... Já houve gente que eu também não vou citar aqui, que combate a terra plana, que veio me fazer a mesma pergunta do mesmo jeito. E o pessoal parece que leigo em navegação, navegação marítima, não sabe dessa história, da latitude crescida. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é latitude crescida e por que, é que ela acontece. Então, vem comigo, senhor Antonauta. O negócio é o seguinte. A terra é um geóide. Tá? Ou seja, é, uma, é um globo, é uma esfera, só que ela é um, levemente achatada nos polos. Não vem vocês me dizerem agora aqui, que, ah, é achatada nos polos, então, por que que, não sei o que, né? Não, não, mas é levemente, é, é muito pouca coisa achatada nos polos. Por que, que é chamada de geóide? É uma, é, foi o nome que foi dado para ela, porque ela não é uma esfera perfeita, não é um globo perfeito, tá bom? Então, o que que acontece? Para você ter um, uma forma de você navegar na navegação estimada, que é aquela navegação que você depende de uma carta náutica, essas cartas náuticas não podem ser em forma de esfera, em forma de globo. Por quê? Porque como é que você vai navegar em cima de um, de um globinho, né colocado em cima da mesa? Então, existem várias projeções de carta náutica. Uma delas é a projeção mercator E nessa projeção mercator foi feito o que nós chamamos de projeção cilindrocentrográfica, vocês vão encontrar uma explicação sobre isso na minha playlist de navegação, que eu vou deixar linkado aqui embaixo nessa playlist, vocês procurem lá, navegação estimada e costeira, e vocês vão ter uma ideia disso tudo que eu estou falando, só que eu vou resumir aqui ao máximo para o vídeo não ficar muito extenso. O problema é que quando você faz essa projeção cilindrocentrográfica, ela é feita da seguinte maneira, na verdade não é um problema, né? é uma forma de você fazer a projeção, é como se você colocasse o globo terrestre dentro de um cilindro e você projetasse os paralelos e os meridianos do globo nesse cilindro. Tá? O que, que são os paralelos e meridianos? Imagina o Equador terrestre em volta da Terra. Tá? O Equador terrestre é uma linha imaginária que está bem no meio do centro do globo terrestre. É chamado de Equador terrestre. Paralelamente a esse Equador Terrestre, para Sul e para Norte, virão círculos menores de um lado a outro, que são, que são chamados de paralelos. Então você tem, do Equador para o Sul, de 0 a 90 graus, ou seja, você tem o um paralelo 10 graus, paralelo 20 graus, então, paralelo 60 graus, que foi o tal da pergunta, como você tem para o Norte. Paralelo 10 graus norte, paralelo 20 graus norte, até chegar no zero que é o Polo Norte e no sul até chegar ao zero que é o Polo Sul, ok? Esqueçam esse negócio de Polo Sul em volta da Terra, isso não existe, gente. Terra plana não se discute, não existe. A Terra é um geóide pela última vez, tá? Que eu vou, fazer, que eu vou falar isso, então o que, que acontece nessa projeção quando você projeta esses paralelos e os meridianos. Vamos lá, meridiano. Meridiano são linhas imaginárias que vão dos polos norte ao polo sul que começam sendo ponto zero no meridiano que passa pela cidade de Greenwich, na Inglaterra e ali começa a contagem do zero e vai de 0 a 180 para leste e de 0 a 180 para oeste. É justamente aonde se tem a contagem dos fusos horários. Dependendo da Latitude da, perdão, dependendo da longitude aonde vocês estiverem, vocês vão ter um fuso horário. Agora, cuidado, se vocês pegarem uma carta de fuso horário, vocês vão ver que existem variações nessas linhas por causa dos países, né? Por causa dos tratados entre os países para não haver confusão e também ao grande lance do horário de verão que acabou de ser extinto no Brasil por enquanto, né? Vamos ver se vai retornar. Então, gente. O que acontece é gente não você né a ordem é o correto é falar você gente tanto faz gente, tanto faz o importante é que vocês entendam o meu recado vamos vamos vamos vamos em frente então hoje eu estou pistola não repare não o que é que acontece quando vocês projetam os paralelos e os meridianos nesse cilindro aí você faz o seguinte você abre esse cilindro e você vai ter uma projeção cilindrocentrográfica na projeção mercator da carta eu vou colocando aqui agora uma imagem de como é que é feito isso. E, e aqui, ó, aonde a setinha está mostrando, é justamente o que acontece com a latitude crescida. Você vê que o, a projeção dos paralelos fazem com que os paralelos fiquem cada vez mais distantes. Quanto mais você vai para o sul ou quanto mais você vai para o norte do Equador. Então a pergunta que me foi feita foi a seguinte. Quanto, como é que se mede uma milha... No paralelo 60 sul. Gente, que pergunta é essa? Quando você pergunta uma medida, você tem que me dizer da onde para onde. Essa é a pergunta correta. Eu vou dizer para você que em qualquer paralelo da Terra que você medir uma milha, uma milha vai ser sempre 1852 metros. Milha náutica. tá Não é a milha terrestre, não. A milha náutica vai ser sempre 1852 metros. Então o que, que você vai fazer? Se você está no paralelo 60 sul, e você quer saber a distância de um ponto até o outro, você vai pegar o seu compasso, você vai abrir o seu compasso com uma ponta seca num ponto inicial e com a outra ponta seca no outro ponto, e vai na mesma direção, na escala de latitude da sua carta náutica, que está à sua direita ou à sua esquerda, e vai, e vai ver lá quantas milhas tem. Vai contar. Lembrando que cada grau são 60 milhas. Então você conta ali. Tá? Se cada grau são 60 milhas, você pode fazer as contas aí. Né? Um minuto de milha, 60 milhas, uma milha equivale a 1.852 metros. Podem fazer as contas que vocês vão descobrir quantos metros ou quantos quilômetros tem, se vocês quiserem em metros ou quilômetros. Mas se vocês quiserem em milhas, vocês já vão ter direto ali, só medindo na carta náutica. Por que, que eu falo que tem que ser na mesma direção? Porque se você pegar a medida, a abertura do compasso no paralelo 60 sul e fazer a mesma abertura de compasso, a mesma medida lá no, no Equador, vocês vão notar que a abertura do compasso vai ser diferente. Essa é a única diferença, a abertura do compasso. Tá? Na hora de você medir, por causa do efeito da latitude crescida, vocês têm que ir na mesma direção. Se vocês fizerem uma medida na linha do Equador, vocês têm que fazer a medição na mesma direção da linha do Equador, lá na, na, na escala de latitude, ou na esquerda, ou na direita da carta náutica. Tá bom? Aí vocês vão fazer essa leitura. Porque senão vocês vão recair no erro da latitude crescida e vão ter uma leitura errada. Entenderam, gente? Era isso que eu queria passar para você. Eu tenho orgulho de pertencer à família da resistência científica. Aqui na descrição dos canais estão vários canais da resistência. Por favor, vão lá, assinem os canais, deixem os seus likes, comentem, se inscrevam nos canais, claro. E muito obrigado. Mais uma vez. Fui.